Sorte de amar você Você é puro como a Eu preciso para respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte você chegou Meu presente que Deus me deu eu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te de poder amar você pode de acordar Pra assistir Só de beijar a sua boca só de tirar a sua roupa só te acordar Ah, você, você agora pra